Conhecido popularmente como O Tempo, o poema de Mário Quintana tem como título original 666. Foi publicado pela primeira vez na obra Esconderijos do Tempo, em 1980. O poema ganhou várias releituras e adaptações ao longo dos tempos. A composição foi popularizada numa versão maior, cujos versos não pertencem todos a Mário Quintana. Uma dessas versões diz assim. O tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa a ser feita e que levamos para casa. Quando vemos, já são 18 horas. Quando vemos, já é sexta-feira. Quando vemos, já terminou o mês. Quando vemos, já terminou mais um ano. Quando vemos, já se passaram 50 ou 60 anos, quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo. Quando vemos, o amor de nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde demais para voltar atrás. Portanto, não pare de fazer alguma coisa que dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém do seu lado ou de ter prazer na solidão, porque os teus filhos, subitamente, não serão mais teus e deverá fazer alguma coisa com o tempo que sobrar. Tente eliminar, de uma vez por todas, o depois depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo, depois nisso eu penso. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor, porque não entendemos que o depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois... O cedo se transforma em tarde. Depois, a melancolia passa. Depois, as coisas mudam. Pois os filhos crescem. E depois, a gente envelhece. Depois, as promessas são esquecidas. Depois, o dia vira noite. Depois, a vida acaba. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois... Você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores amigos e os melhores amores. Lembre-se que o depois pode ser tarde. O dia é hoje. Não estamos mais na idade em que é permitido postergar. Talvez... Tenha tempo para ler e talvez depois compartilhe essa mensagem. Ou, talvez, pode deixar para depois e esquecer. Então, não deixe para depois. Viva o agora! Um forte abraço, saúde e paz.